Oi, meus amores, essa é a Nath estamos mais um vídeo aqui no canal. Cada estado tem umas gírias diferentes, tem umas gírias próprias. Algumas gírias saem do estado e se alastam pro Brasil inteiro. Mas eu moro aqui no Goiás e tem muita coisa que a gente fala aqui que pra nós é super normal, mas não nos dois estados são tipo: o que, que você tá falando? É comum a gente falar o I sou, ou só o I. Em todas as frases, tipo, você gosta de ir no cinema? Claro! Uai. A gente não fala não dou conta aqui, a gente fala não dou conta. Ah, isso tá difícil demais, não dou conta. Aquelas, aquelas cadeirinhas pequenas, na verdade, eu só sei falar tamburete, mas me falaram que em outro estado ninguém sabe o que é tamburete. Tamburete é aquelas, aquelas cadeirinhas pequenas de madeira, taburete, que tá a foto aqui do taburete pra vocês. Essa gíria mineira com goiana, é uma gíria assim, dos dois estados, que é trem. Pra tudo é trem. Esse objeto, esse trem. Essa câmera, esse trem. Pega aquele trem ali, quando você quer olhar alguma coisa, escondido, a gente aqui fala, espiar. Então, dá uma espiada pra mim ali. Não precisa nem ser escondido, porque a mãe chega e fala ou, oh, espia aquela panela lá no fogo pra mim quando você quer sair rápido ou ir logo. Aqui em Goiás você fala, vou vazar. Vou ir logo. Aqui em Goiás a árvore a gente não fala árvore pequena, árvore grande. Não, é árvorezinha, árvorezona. Essa eu pensava em todos os estados era a mesma coisa. Era o pit dog. Aqui em Goiás, o pit dog é as, aquelas sanduicherias em trailers. Só que assim... Não é pet dog, é pit dog mesmo. Eu não sei como se chama em outro estado, não, mas pit dog, pra mim isso era universal. A gente tem mania de falar mesmo, a gente não fala certinho mesmo, é tipo mesmo, mesmo, mesmo, mesmo, mesmo com, com R bem, bem puxado mesmo de mesmo, mesmo. Quando alguma pessoa comete uma gafe, alguma coisa assim, que nossa senhora, super vergonhosa, a gente não fala, nossa que gafe, não, a gente fala que rata, cara, nossa, mas que rata que você deu agora. É, também tem quando a gente tem alguma coisa e não quer quer dar para a pessoa ou tá com comida e, e não oferece a pessoa te chama de ridículo cara me dá um pouquinho aí de sua comida aí quero, não nossa é ridículo hein quando assim quando a gente quer falar de repente a gente não fala de repente o carro aparece na minha frente não a gente não fala isso. a gente fala quando der fé, o carro passou na minha frente, assim, ó. Quando a pessoa tá mentindo demais, eu falo muita lorota, que eu, eu acho que nem sei se essa gíria lorota é de Goiás ou de outro estado. Quem sabe, deixa nos comentários, porque eu não sei. Quando você quer falar, cara, tá mentindo demais, a pessoa tá mentindo demais, ela fala assim, nossa, mas você tá me alugando, né? Nossa, cara aluga demais, tá alugando. Aqui em Goiás, se você for passar a noite na casa de alguém, você não vai dormir, na casa de alguém, você vai pousar na casa de alguém. Aqui em Goiás não tem praia, tem o Araguaia, que é considerada a praia goiana. Mas quando a gente tá cansada na cidade, a gente vai pro interior, né? Pra fazenda, pra roça. Geralmente tem lagos, corgos, córregos, córregos. <risos> a gente não chama córrego de córrego, a gente chama de corguim. Também quando a criança é muito levada, muito custosa... Olha, já, já usei, <risos> eu já usei a gíria. Quando a criança é muito sapeca, levada a gente chama de custoso ou oh, menino custoso ou oh, menino custoso Desce da arvinha, sou do conta não você é muito custoso também tem aquela quando a pessoa tropece em alguma coisa ela não tropeça ela trupica. Bom, gente, esse foi as gírias que eu separei pra vocês. Tem outras gírias aqui no Estado de Goiás. É, comenta aqui embaixo se você quer ver outro vídeo sobre isso. Me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Os links vai estar todos aqui na descrição do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Quase que não saiu. E, e deixa o um like marotinho pra reforçar e me incentivar a cada vez mais produzir vídeos pra vocês. Um beijão.